Nesse vídeo aqui a gente faz o review tech da lente nova, que foi lançada faz alguns meses pela marca Rokinon. Lente 45mm f1.8 da Rokinon, que pode ser chamada também de Rokinon ou Samyang. Fica ligado. Salve galera, como vocês estão? Te desejo que bem! E nesse vídeo aqui, então a gente faz o review tech dessa lente que foi lançada faz alguns meses pela Hukinon, que também é conhecida como Samyang, dependendo do país onde a gente estiver e as duas são a mesma marca, serve tudo igual, praticamente igual. E essa marca, normalmente, a gente não ouve falar muito bem aliás da maioria das lentes deles tem várias que... tem uma ou outra que eu acho que salva sabe e no caso eu acho que essa aqui pode ser a lente também que veio para salvar em alguns aspectos essa marca assim como outras terceiras partes né que não são da marca oficial tipo Sony Nikon não é de nenhuma marca de câmera assim como Tamron Sigma entre as três sempre disputaram Sigma Tamron Lado a lado de qualidade e a Rokinon eu sempre vi ela tipo lá em terceiro lugar. Uma outra lente boa, tá ligado? Mas quando eu fiquei sabendo que a Rokinon Samyang lançou tanto essa lente que é 45 1,8, como também a 18mm 2,8, putz, cara, era o que a gente estava esperando. Essa é uma lente e-mount, lembrando então que é uma lente para câmera Sony ainda não existe para outros formatos, para Canon, Nikon ou outra marca, whatever. Ela vem então nessa caixinha, vocês vão poder ver nos detalhes. Que eu achei bem bacana, que é um casezinho, que já serve para você poder pôr na sua mala direto. E ela, como vocês podem ver, é tipo bem, ela é bem pequena. Leve. Pesa, acho que 166 gramas, super leve. Quando a gente pega nela, não dá a impressão de ser uma lente frajuta, feita de qualquer jeito, né? Ela é feita de metal e parte plástico. Vem com esse parasol, que é pequenininho, mas faz o trabalho dele, encaixa e fica encaixado, não fica saindo, e ajuda contra alguns flares ou contra sol. Ela usa o filtro de 49 milímetros, então eu vi bons resultados, boas opiniões sobre ela e eu resolvi ver qual é a real e vamos mostrar aqui hoje para vocês. Ela tem um foco automático, isso é ótimo para as câmeras Sony que tem um alto foco muito bom. Serve tanto na sua câmera full frame como na sua câmera APS-C. Só que a APS-C vai ter outra equivalência, não vai ser 45mm, vai ser equivalente a... 66, 60 e poucos milímetros e esse range de 45 milímetros é um range diferenciado que você não se vê tanto no mercado nas lentes assim de DSLR e SLR e sim você vê às vezes 40 milímetros por aí nas lentes de cinema, as lentes cine e é um range que eu acho um tanto especial porque ele fica bem entre o 35 milímetros e 50 milímetros então você consegue tanto fazer fotos como uma 35, se você tiver espaço para poder andar para trás, como uma 50, se você puder se aproximar do seu objeto. Fora isso, o range de 45mm é um dos ranges que mais aparenta com o range focal dos nossos olhos. Ele obtém mais ou menos 60, 60 e pouco por cento da capacidade humana, do olho humano. Então fica bem parecido. E isso combinado com F1.8 é show de bola, cara. Você consegue ter aquele desfoque mais bonitinho no fundo, ter uma nitidez ok também. Tanto para retratos como para outras áreas da fotografia, eu acredito que é show de bola. O alto foco para fotografia ele é rápido, é, não vou dizer que é igual a uma lente nativa Sony, mas praticamente quase igual a uma lente nativa Sony. Já o autofoco para vídeo, eu também achei excelente. Mesmo em 1.8, ele não fica procurando, sabe o foco, ele não fica indo para frente e para trás, tipo procurando o foco até ele cravar o foco, sabe? Ele vai, crava, volta, crava. Vocês vão ver nos detalhes. E o barulho da lente é quase imperceptível a maioria das vezes. Só em um momento ou outro foi o único contra que encontrei, em um momento ou outro seja de pouca luminosidade ou em um momento de transição, por exemplo, você está no primeiro plano e você quer focar no primeiro para o segundo plano com o movimento da lente, por exemplo, tem alguma coisa aqui, tem outra coisa ali na frente, você quer fazer esse movimento quando ela está focando aqui no primeiro plano para o segundo plano, teve algumas vezes que eu vou mostrar aí na demonstração que ela dá umas Uns cliques, eu posso fazer uns cliques tipo de travando, de, tipo decidindo se eu vou ficar no primeiro ponto ou no segundo ponto, no segundo plano para focar. e só nesses momentos que encontrei esse momento que ela faz esse barulho de clique, que pode ser perceptível talvez no vídeo, mas para isso tem uma solução que eu acredito que seja a solução, que é ela vem com firmware primeiro, né, o zerado deles, mas já saiu o firmware update dela e, e vem falando muitas pessoas aí que isso foi consertado com firmware update. Então, com relação a esse barulho, esse problema, entre aspas, é resolvido você fazendo o update dele. Só que tem um parênteses, para você fazer o update de qualquer lente Rocknon ou Semiang, você tem que comprar uma base que é tipo como se fosse uma paradinha dessa daqui assim, só que maior, e aí você encaixa ela na lente, pluga ela no computador e aí você faz o update dela tranquilo. E essa base normalmente está entre 200 e 400 reais, então tipo, né? é um pé no saco, mas vale a pena. Ela tem um designer super minimalista, né como vocês podem ver, ela é super pequena. Esse, essa capinha aqui também é grande, aparenta que ela é maior, mas ela é menor ainda, tá ligado? Sem a capinha, totalmente minimalista, é compacta, portátil e não chama atenção. Ela não vem com resistência aqui no bocal né, de trás contra a poeira ou chuva ou ambientes mais molhados e a nitidez na foto. Ela no centro é bem nítida, assim... Eu achei ela tão nítida quanto por exemplo a 50 1.8 da Sony, na verdade mais nítida do que a 50 1.8 e ela é nítida bem assim no centro a é 1.8 e nos cantos é um pouquinho menos nítido. né? Mas a partir do momento que você dá o step down ali para 2.0, 2.2, 2.8 você já começa a ter uma nitidez bem maior e ali pelo 4, 5.6 você tem uma nitidez maior em todo o frame. A distorção dela, a distorção dela eu não achei muito demais, nem nada de menos. Com certeza tem menos do que uma 35 mm Então a 1.8, a F1.8 você vai ter um pouco de vinheta em volta, notável. Já a 2.8 ela já começa a sumir. Ela tem um pouco de aberração cromática, mas nada demais que não possa ser resolvido no seu programa de edição. Em troca ela tem um ótimo desfoque do fundo, um bokeh, um desfoque suave tendo assim mais caráter ela possui um motor de foco linear mas eu não diria que é 100% exatamente linear quando a gente for usar algum follow focus ou alguma coisa de precisão do foco manual aqui você vai ver que nem sempre ela vai estar exatamente onde você deixou marcado para poder fazer seu ponto de entrada e saída do foco o foco aqui é foco by wire né como vocês podem e imaginar como todas essas lentes novas que estão saindo para câmeras mirrorless. Então, se você quer uma lente para fazer foco manual, eu indico uma lente de foco manual e não uma de foco automático. E o lens flare dela eu até que achei ok, nada demais, tá ligado? Nada muito distrativo assim que vai tirar a atenção da foto. E ela possui nove lâminas de abertura, o que né, deixa seus os boquês mais bonitos também e é show de bola comparado às lentes de 7, 6 ou até 8 lâminas de abertura. Ela não tem estabilização nela, né, como algumas lentes têm, mas se você usa Sony, que é para Sony essa lente, a maioria das câmeras Sony já vem com estabilização no próprio corpo da câmera. No design óptico dela, ela tem sete elementos em seis grupos, Incluindo dois elementos esféricos e um elemento único ED. Ela tem 7 centímetros e pesa 166 gramas. É muito compacta e muito leve. Qual seria a lente para a gente poder fazer uma comparação com ela? Eu acredito que seria 50, 1,8 da Sony, que eu não acho nada demais. Para foto, ela quebra o galho, mas para vídeo eu acho zoado. Então ela ganha para mim em todos os aspectos tanto na qualidade, no tamanho peso, compatibilidade, qualidade da imagem, bokeh diferenciado, nove lâminas de abertura e no vídeo principalmente muito mais, são muito mais essas do que a Sony 1.8 FE. Aí a gente tem também a Zeiss, né, a lente Zeiss 55.8, só que melhor é tipo R$ 5.000, tá ligado? E lembrando que o preço dela, então, a gente vai encontrar no mercado aí entre no mercado lá fora, entre 300 e 400 dólares, que é bem barato para a qualidade dela equivalente mais ou menos a uma Sony 1.8, um pouquinho mais caro só. E aqui no Brasil a gente vai encontrar uma facadinha de 1.200 até 1.600 e se demorar, se demorar mais... Tem cara que mete a faca e vende a 2 mil, tá ligado? Sendo que lá nos Estados Unidos é bem mais barato. E outra equivalente, no mesmo range dela, é uma Tanron 45mm, só que é f2.8. Que a Tanron também lançou faz pouco tempo, essa lente fixa deles. Só que eu acredito que pra mim, que faço muitos retratos, retratos em geral, que envolvem muito mais pessoas... Acredito que essa aqui tá ótima a 1.8 em vez da outra a 2.8 que é mais cara também. Até um. E aí qual que seria uma lente equivalente para as câmeras APS-C? Né? Se a gente for ver que essa aqui é uma 45 mm ela equivale numa APS-C a umas 60 e pouco milímetros. E acho que a lente que já existe para APS-C que pode se comparar com ela, questão de visual, é a Sigma. 30mm 1.4, mas para ser exatamente igual no visual, a Sigma teria que ser 30mm 1.0, tá ligado? Fazendo as contas. E para quem é esse tipo de lente? Lente fixa, no range de mais ou menos de 50mm, 1.8 de abertura, entra bastante luminosidade por ela. Para quem que serve esse tipo de lente? Eu acredito que vai servir em geral para todos os fotógrafos e videógrafos que trabalham com retratos, em variados tipos de áreas da fotografia e videografia. Você consegue ter um ótimo resultado com esse tipo de lente. Eu não diria que serve, serviria tanto para Landscape. Normalmente Landscape, o pessoal gosta de usar umas lentes mais grande angular, mais aberta, né? Mas mesmo assim, para Landscape, mesmo. Em filmagem, tudo, vai ficar e ter um resultado ótimo, com certeza. Vocês podem ver nas imagens a qualidade da renderização da ciência das cores junto com da sua câmera. Eu acredito que dá um, um resultado show de bola. Ainda mais pelo preço dela, tá ligado? A 45mm faz o que a 35mm faz e que a 50mm faz. Não é perfeita, mas eu amei, cara. Show de bola, Rokinon, Sun Yung, me um benzaço. E o único ponto negativo que eu daria para essa lente é a distância mínima de foco que ela faz. E uma maior magnificação, se possível. O foco mínimo dela é de 40 centímetros, que eu acho que é bastante para uma lente de 40 milímetros, tá ligado? 45. Numa 85 até que vai, mas numa 45 eu acho uma distância razoavelmente grande poderia ser tipo uns 20 milímetros 25 centímetros mas todas as outras coisas boas que ela tem para mim supera esse fator mínimo de distância do foco e é isso aí galera por hoje é só Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo, sirva para alguma força aí na hora de você escolher a melhor lente para o seu trabalho, para sua câmera, para o seu cotidiano, para o seu fluxo de trabalho. Se curtiu, deixa aí seu like ou seu dislike e a gente se vê do outro lado. Brother, você é demais. Até mais!